Estou a trabalhar sobre os meus sonhos, desde a quarentena. É normal, por isso eu tenho alguma facilidade a lembrar-me daquilo que sonho. Ficam bastantes imagens registadas. E comecei a escrever e a desenhar sobre essas imagens que me ficam daquilo que eu sonho. Inicialmente fazia maioritariamente desenhos em folhas normais, A4. Atualmente troquei as folhas de papel por placas de barro e desenho, desenho em barro. O meu objetivo, atualmente, é fazer uma espécie de mobiles, onde as peças de barro que eu estou a produzir ficam penduradas nesta estrutura que virá do teto, e, e é isso.